Logo aqui. Boa tarde pessoal, fizeram boa viagem? Ah, você é o seu Josias? Não, só Josias. Ah tá. Seja bem-vindos. de vocês duas é a Marta? Ah sou eu. Sua mãe pediu para que telefonasse quando chegasse. Não ah, tá pode entrar lá na sala. Tá bom, daqui a pouco Josias, é verdade que tem mais de 600 espécies de aves no Pantanal? É daí para mais, sem contar na grande variedade de répteis. Hum, é <risos> tô prevendo pode ser emoção. A mata tem medo de lagartixa. É, <risos> é, aqui ela vai perder o medo de lagartixa. De lagartixa vai. Vamos ah. <risos> ligar pra, pra ir, minha não. mãe. <risos> Nossa, esse porto-sol promete. Hum. É. Qual que é o nome da um e, e o que é? Um, é carne -bo -co Tá bom assim? Carna é mandioca? Tá bom? Tá bom? Hum, tá ótimo! Muito hum. bom! A carne é macia! Ai, mandioca! Nossa, minha mãe sempre mandioca, faz mandioca clone. eu adoro! E sempre vocês comem isso aqui no Pantanal? Sempre! uma vez do... é arroz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 Ah, gente, eu já melhorei. Vai, eu tô bem mais meandrosa. Deixa eu mostrar uma coisa que eu filmei hoje pra vocês, peraí. Pessoal, hora de dormir. Amanhã eu coloco todo mundo pra fora da cama às 5. Às 5? Boa noite, Gente, eu disse que começa cedo. Não, isso não é cedo. 5 da manhã? Nossa, Júlia, acho que é uns 3 ou 4 dessa vez. É mesmo? Tenho certeza. Tinha um jipe esperando bem perto da lagoinha.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 Quero conhecer Deus, Josias. Vamos!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 Tudo errado. A gente que nasceu aqui tá vendo esse paraíso indo pro brejo. Por causa das besteiras de que eles conhecem a natureza. Nossa, indo pro brejo. Literalmente, né? Oh, mas eu tô registrando tudo, viu, gente? Ei. Vamos dar um oi pro JP? Vamos, <risos> JP! Oi, JP. Saudade <risos> de você. JP, eu <risos>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 Raiva desses traficantes. Agora é crime, Sim. tá na lei da cadeia. Ah, é é. Isso aí. É preciso fiscalizar. E vocês vão me acompanhar nesta missão. Gente, <risos> a gente vai fiscalizar. Não dá nem vontade de filmar uma história dessa, viu? Ah, pelo menos você tá com a câmera, a gente pode mandar pra algum lugar no vídeo aqui. Gente, vamos embora. Olha, parece que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 Come esses lagos rasos que vão até secar. Nossa. Tem peixe, serve de alimento para os bichos. É. Os jacarés se resbaldam. Aquela, aquela ave de bico preto ali também, né? É, eu, tu, isso mesmo. Tu e eu adoro um peixinho. <risos> e o Thiago quase virou sobremesa, né, Thiago? Como eu fiquei nervosa, Thiago. É, eu fiquei te alugando com aquele papo de lagartixo. É, você merece uns petelé. Olha, tá tudo registrado aqui, viu? Ah, tá. Nem não, vem me pedir porque eu tá, não vou tá, pagar. Tá, ah, tá. Não, para, não, não tá, Eu faço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 Tá aí um mistério do equilíbrio do meio ambiente. É, né? Nata. E a lagartixa também é boa pro meio ambiente. Come mosquito, pernilongo. Tocando, come o fruto do manduvi aqui, descome a semente lá na frente. Ele descome, vomita mesmo? Nem é tanto, um arroto bem dado. Ah. Que nojo. Mas essa árvore é muito grande, como dá pra saber que passou gente pra pegar água? Ah, Tiago, a resposta pode estar embaixo dos nossos pés. Ah, lençol freático? Ah. Meu, seu bobo, vamos procurar as pegadas. A Marx está certa. A que tem que filmar isso, hein? Uhum. Nossa, achei uma. Olha. Deixa eu...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 Aliás, se você quiser eu posso mandar também a parte do jacaré. Não, não, não,